Provavelmente você concordou com o novo contrato da Uber e nem se deu ao luxo de ler ele, correto? E se eu te disser que nas letrinhas miúdas está escrito que ela pode pegar o seu carro e vender ele a preço de banana sem que você saiba, você acredita? Não? Que bom, porque é brincadeira mesmo. Bom, na verdade, nesse vídeo, eu quero trazer para você uma forma super mega power resumida o que tem de novo nesse contrato que a Uber está nos obrigando a assinar. E de quebra, eu quero trazer uma novidade que muitos poucos estão sabendo. Então, assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like e vem comigo. Música Bom, comprometido, eu não vou te enrolar para explicar o que tem nesse novo contrato. A primeira coisa que você tem que saber é que se você só faz corridas no UberX, Comfort Black, não mudou nada nas cláusulas para essas categorias. Então pode ficar despreocupado de ter aceito sem ler as letras miúdas. Mas aí você deve se perguntar, o que mudou? Olha... Eu poderia ler cláusula por cláusula aqui para você, mas eu tenho certeza que você quer um resumo, senão você mesmo teria parado alguns minutos para ler este contrato, correto? Então vamos lá, uma das primeiras coisas que mudou neste contrato é que a Uber está se isentando de toda a responsabilidade perante uma nova categoria que teremos dentro do aplicativo. A novidade é que a Uber comprou a Cornshop, um aplicativo exclusivo de compras online de supermercados então em breve teremos uma nova opção de ganhos que se resume em você ser um shopper é isso mesmo você poderá ser contratado por um cliente da uber para fazer as compras naquele mercadinho lá do vizinho e tudo mais e descarregar as compras na porta do cliente e assim ser renumerado por isso para alguns pode até ser o fim do mundo se sujeitar em fazer compras para outras pessoas mas se for levar em conta é mais uma forma de você conseguir atingir suas metas e objetivos tendo uma opção a mais de corridas, e nesse novo contrato a Uber se resume simplesmente em dizer que ela é somente uma plataforma de tecnologia que une um usuário contratante a um motorista que deseja ser contratado, colocando toda a responsabilidade dela em você que concordar com este novo tipo de corrida, ou seja Aquele tempinho que você está em viagem, ou carregando e descarregando as compras do cliente, caso ocorra qualquer eventualidade, como por exemplo, assalto, quebrou alguma coisa, comprou algo que o cliente se recusou em aceitar e etc., a responsabilidade será toda sua. E você fica com todo o prejuízo porque você concordou em contrato. Pois é, a Uber sendo Uber. Não se preocupe, você não será obrigado a fazer esse tipo de serviço, esse novo contrato só atinge as pessoas que se cadastraram para fazer corridas ali na Corn Shop, que na qual o aplicativo recentemente mandou aquele link lá para você se cadastrar e começar a fazer entregas em supermercados. E agora essa Cornshop será integrada no aplicativo da Uber, por isso se você mesmo assim não quiser fazer corridas de shopper, você pode simplesmente desligar ali a opção de corridas de, de shopper no aplicativo e rodar ali somente com os passageiros. Você não será obrigado de forma alguma a fazer esse tipo de serviço. Os únicos que realmente serão afetados com este novo contrato são as pessoas que querem ter essa nova categoria de corridas, que, por sinal, é uma ótima forma de você conseguir ter uma fonte de renda extra a mais, afinal, já tá difícil ter passageiro nos aplicativos, já tá difícil ter entregas no aplicativo, agora você vai ter uma terceira opção também que poderá receber corridas para fazer compras em mercados. Eu, particularmente, acho até uma boa opção. O problema é a Uber se isentar de tudo e colocar toda a responsabilidade nas nossas costas. Isso é realmente bastante revoltante. Então é isso, se você concordou e não leu o contrato, pode ficar despreocupado que, você, que não será prejudicial você que só quer levar passageiros, agora se você quiser fazer essa nova categoria, só tome cuidado porque como eu disse, a Uber só vai fazer intermediação e toda a responsabilidade fica nas suas costas, eu espero que você tenha gostado desse resumão que eu trouxe para você, porque na verdade o contrato se resume nisso, a Uber falando que, ela se isenta de toda a responsabilidade perante essa nova categoria de corridas e não mudou nada para as pessoas que só fazem ali corridas para passageiros. Se você gostou, já sente aquele dedo no botão de like maroto aqui abaixo, compartilha com todos os seus amigos e não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma dicas e informações importantes como essa. E não deixe de colocar o seu comentário aqui abaixo do que você achou sobre esse novo contrato, sobre essa nova categoria que teremos no aplicativo da Uber.